Salve, salve família, beleza? Eu me chamo professor Tiagão. Estou muito contente em fazer parte dessa grande plataforma, desse grande projeto chamado Bioexplica. Explica. Já sou professor de cursinho para vestibular em ensino médio há mais de 18 anos, certo? Já viajei em muitos estados do país, levando a informação da física aplicada ao Enem e da física aplicada aos vestibulares aí por esse Brasil, com muito esforço, muita humildade, sempre buscando o aluno que tem muitas dificuldades, certo? Então, para você que acha que a física é só fórmula, cheia de macetes, tenha certeza de que o que você vai assistir aqui no Bioexplica Explica será uma outra física. A física que vai levar você a acertar as questões que você precisa para chegar na tão sonhada nota de corte, beleza? A equipe do Bioexplica Explica está muito legal, tem professores muito bons, de verdade. Então, agradeço do fundo do coração professor Kennedy e toda a sua equipe, pelo convite em fazer parte desse projeto chamado Bio Explica. Então, para você que tem dificuldade e quer passar um curso concorrido via Enem ou via vestibulares, assina o Bio Explica, que está show de bola, te espera do outro lado. Valeu, família!